Veja que tudo isso tem uma lógica política. Ele passou a ser ministro de Bolsonaro, ele foi o principal responsável pela prisão de Lula, ele e o Delanhol. Olharam as delações premiadas, já tinham derrubado a Dilma, tinham feito campanha para o Aécio, tinham ligações com o Departamento dos Estados Unidos, tinham interesse em Colômbia e Estados Unidos no pressão. É uma lógica, Delanhol. Se você viesse aqui, você ia ficar boquiaberto de ver esse PowerPoint. Com base no powerpoint disso aqui, se fosse uma CPI, aquele moço lá, Dallaiol sairia daqui preso. E ele teria que vir para depor aqui em coercitiva, porque se nega a dar esclarecimento para o Congresso Nacional. Não fosse o Luiz Nassif e o Brasil não saberia que a Lava Jato estava colocando a mão em 2,5 bilhões, sabe-se lá para quê. Depois descobrimos que além... Disto, foi feito um acordo de leniência em 2016, isso é grave, porque foi depois que teoriza Vasque, havia proibido de se fazer algo semelhante, Dal, Dal, Dal, Deltan Dallagnol e o juiz Moro fizeram, naquela época juiz, um acordo com o Departamento de Justiça norte-americano. As escondidas do STF, que havia proibido algo semelhante, fizeram um acordo de leniência. Do recurso da Odebrecht E esse recurso se encontra também na 13ª vara Assinada, repito, pelo Luiz Moro Também escondido e veja bem a gravidade Depois de proibido pelo STF Mas eles foram à justiça americana E retiraram, portanto, do conhecimento público e do STF O acordo que foram fazer com a justiça americana Algo extremamente grave com a anuência da Petrobras E o silêncio da Petrobras usada, repito aí, como laranja Nada a ver com, o, com o, a, a, a, a farda né, usada pelos nossos petroleiros mas usaram a empresa como laranja. Bem, eu concordo com o líder Pimenta, que se nós fizermos uma comissão parlamentar de inquérito, e eu acho que é preciso fazer uma CPI disso, o Delanhol, por exemplo, sairia daqui preso. Se ele viesse aqui, provavelmente teria que vir por condução coercitiva, ou sob vara, né? porque se nega a dar esclarecimento, porque o que ele fez foi extremamente grave, extremamente grave, ele escondeu do Brasil, escondeu do, do, das autoridades, do Congresso Nacional, de todos, da Presidência da República, de todo mundo, para, repito, ficar com um recurso de 2,5 bilhões, fora os 6,8 bilhões do Acordo de Leniense. Nós estamos convidando, já foi aprovado o requerimento, o ministro Moro para vir aqui, é preciso saber o que o Ministério da Justiça pensa a respeito disso. Esse recurso, no mínimo, se fosse para combate à corrupção, tem rubricas próprias dentro do Ministério da Justiça. Então esse dinheiro teria que ir, depois de aprovado pelo Congresso Nacional, para uma rubrica no Ministério da Justiça de combate à corrupção. E não determinado para aquele procurador da República, Deltan Lanhol e a sua Lava Jato. Para fazer o quê? Segundo eles, para, inclusive, ter destinações para fundações educacionais, quais? De parentes, de amigos? Iria enriquecer quem? Quem, Dalanhol, se iria enriquecer com isso? É a pergunta que fica. Por que tudo isso escondido? Nem o presidente da República pode fazer isso, determinar tal recurso para tal local, muito menos iniciativa privada. Então, é óbvio que isso tem que passar pelo Parlamento. O Tribunal de Contas que tem quatro representações e uma denúncia. Uma das representações é aqui da Câmara Federal, porque nós nos sentimos lesados. É uma representação da Câmara Federal feita através da mesa por unanimidade. Eu gostaria de também é, expor uma, uma visão mais geral do que eu acho que acontece nesse caso, para mostrar que a gravidade é ainda maior. Eu pediria ao pessoal que pudesse passar também aqui um PowerPoint, porque o, o Lula foi preso com um PowerPoint da Lanhol, ele se gabou disso. Ele fez um, um PowerPoint onde ele fazia indicações políticas, sem provas, mas aquilo colocava como chefe da quadrilha de um, de um PowerPoint o presidente Lula. E se gabou disso. Ora... O Dalt, eu queria mostrar para o Deltan Dallagnol o procedimento desse PowerPoint para entender, de fato, o que é que passa por uma atitude política, extremamente política e partidária, de cunho ideológico dessa Operação Lava Jato, neste caso, que leva até esse fundo. E este fundo seria utilizado, posteriormente, podem ter certeza, e senhores e senhoras, para objetivos políticos e partidários. Tanto que, assim que o STF anulou a decisão desses 2,5 bilhões de ficar com a Lava Jato, Deutanda Dallagnol foi à imprensa e solicitou toda a rede de fake news, que eles também por lá comandam, atacasse o STF, passaram a fazer manifestações contra o STF, contra o Congresso Nacional, para dizer que a Lava Jato corria perigo, que o combate à corrupção corria perigo. Atacando as instituições democráticas, numa atitude evidentemente política e ideológica, de extrema direita, contra o STF, que está dizendo que o recurso tem que ficar com a União, contra a Advocacia Geral da União, Tribunal de Contas da União, Congresso Nacional, todos. É lava jato contra o sistema democrático, através de fake news que passaram a ser colocados, e atos convocados em todo o Brasil contra o STF. Uma medida arquitetada por Deltando Dallagnol, que agora o ministro Alexandre Moraes também foi designado por obra e graça do presidente do, do, do STF, até que enfim, para que se investigasse a origem desses fake news que atacam o sistema democrático brasileiro. E esses fake news vão dar ali, ó, naquele que não veio, está ali o nome dele, Deltando Dallagnol. Ali nós vamos ver o fake news de ataque ao sistema democrático brasileiro. Eu vou mostrar esse PowerPoint, que ele é esclarecedor. Me permitam, por favor. Pois bem, eu agradeço, então, os companheiros da Advocacia Geral. O que for preciso, nós vamos contar com vocês. Então, aqui, as duas figuras que já conhecemos, né? Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Pois não, vamos, vamos passar para compreender... Tudo, tudo isso que acontece no Brasil hoje. Aqui, o, o, o, o David, David, descobriram o pré-sal no Brasil. Foi um momento fundamental da Petrobras. A Petrobras passou a ter uma reserva que poucos países do mundo têm, se eu não me engano, a terceira maior reserva em descoberta de petróleo do mundo, a partir da descoberta do pré-sal. Vamos lá. Isso chamou, evidentemente os interesses econômicos de grandes empresas, especialmente dos Estados Unidos. Ao chamar esse interesse, a Lava Jato já fez contato com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Esses contatos foram feitos em 2016. Eles dizem que isso foi feito até por acaso num corredor onde então o FBI e posteriormente o Departamento de Justiça dos Estados Unidos passaram a conceder a Delanhol e Moro, também, é, prestação de serviço daquilo que eles consideram como o é, método dos Estados Unidos de combate à corrupção, eu diria, de intervenção em países que têm isso aqui, ter petróleo, pré-sal. Tudo isso negociado com Delanhol e Moro. Mas vamos lá. Começaram, então, uma campanha dentro da Lava Jato, para desestabilizar o governo e passar a eleger um presidente da República. Não é segredo para ninguém que todos eles fizeram campanha para o Aécio Neves, que, aliás, parece um deputado fantasma, né? a gente não vê aqui na Câmara Federal, que foi depois derrotado. Derrotado o Aécio, vamos lá, veio o golpe contra a Dilma, porque ela ganha as eleições e era preciso os interesses norte-americanos e tudo isso fazer, ligado, evidentemente, a Delonholz, que o Brasil passasse a não ter mais soberania diante do seu petróleo. E a eleição de Dilma garantia essa soberania, contrária a esse interesse norte-americano, para quem de e Moro há muito já trabalhavam. Vamos lá. Posteriormente, vieram as delações premiadas. Pimenta falou bem, nosso líder. Não são delações qualquer, são delações premiadas. Quantos delatores que estão presos? Nenhum estão todos bem de vida, fazem a delação que Delanhol e Moro querem, e, através desta delação premiada, eles vão sendo liberados e vão incriminando quem eles querem. Vamos lá. Quem que eles querem, no fundo? A prisão de Lula. Não por ser o Lula, mas por ser exatamente a resistência a esse procedimento que Delanhol e Moro passaram a representar junto com outros.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 Se você viesse aqui, você ia ficar aberto de ver esse powerpoint, mas vamos lá depois. Depois disso, fizeram aquele acordo que eu já falei de 6,8 bilhões com a Odebrecht. Isso aqui eles passaram a falir também as empresas brasileiras, para destruir a indústria brasileira. 6,8 bilhões no fundo clandestino que ele fez de, de, de lenência. Contra o que o STF já tinha posto através, tanto do Edson Fachin e, nessa época, ainda de Teori Zavascki. Foi o primeiro acordo secreto. Mas vamos lá. Depois disso, vieram as denúncias de Tacla Duran, sempre ignoradas. Vocês lembram disso? Tacla Duran disse logo, olha, essas delações premiadas que estão fazendo lá, elas são feitas... Com a compra do depoimento, que depois nós ficamos sabendo que no caso do Odebrecht custou 6 milhões, 5 a 6 milhões, para quem quisesse denunciar o que eles queriam escutar para poder prender o Lula, e o Tacla Durand já fez essa denúncia e agora está sendo investigado por, por, por Dalanyol que entrou com ele contra ações, mas jamais investigou as denúncias que Tacla Duran tinha contra a compra de delações em desfavor do Lula. Vamos lá, terminando. É, e também, evidentemente, as ligações com o Rosângela Moro e o Zucoloto, amigo dele, também eles não quiseram investigar. Então, a relação de, da denúncia do Zucoloto com a Rosângela Moro, a conge dele, né, com a conge dele, também não foram aqui investigadas e foram abafadas. Então, passaram a abafar denúncia, porque eles são deuses, não podem ser investigados, são deuses. Se julgam, tão Deus que pode assinar em nome do Brasil algum tipo de acordo. E não vim aqui, ó. Estamos esperando o Deltan Dallagnol vir aqui explicar se tem algum, alguma falha nesse PowerPoint. E, por fim, chegamos a mais duas questões. Ah, aí fizeram, então, a dobradinha com a Gabriele Hart, essa que, em 24 horas, homologou o acordo do 2,5 B E também fez um... um uma cópia-cópia, um cópia-cola, né? cópia, da denúncia do Lula, onde nem modificou casa por apartamento, apartamento por casa. tão mal feito foi, para agilizar também os procedimentos de consolidar esta ação política e ideológica de Dallagnol e Moro. E, por fim, vem aí os 2,5 bi da Petrobras. Eu coloquei isso aqui no final, mas é a partir dele... É que nós podemos fazer esse powerpoint Esse 2,5 bi da Petrobras, pessoal É evidentemente Esse fundo que todos consideram Como ilegal e como imoral E que eu concordo E aqui termino com o nosso líder, Pimenta Com base no powerpoint disso aqui Se fosse uma CPI, aquele moço Deltan lá, ele sairia daqui preso E ele teria que vir para depor Aqui em Coercitiva Porque se nega a dar esclarecimento Para o Congresso Nacional nós não podemos convocá-lo, a não ser em uma CPI. Mas acho que uma CPI se torna necessária à medida que eles começam, e os dois fazem parte disso, a atacar o sistema democrático brasileiro. A atacar com fake news, a querer fechar o STF, colocando gente na rua para fazer manifestação, julgando contra o Congresso Nacional, evidentemente, tudo isso aqui há... Concordância do governo Bolsonaro, do próprio presidente Bolsonaro, que não é também fã da democracia e vive aí pedindo que se faça e até se comemore a ditadura. Então, pessoal, não tem nada que seja apolítico ou apartidário da relação de Delanhol e Moro. É essa compreensão que o Brasil precisa de ter, porque não é ali um combate à corrupção que todos nós somos favoráveis que seja feito. Mas ali não se faz o combate à corrupção, ali se faz política, ideologia.